É isso Se tu aí? aprender errado, tu vai começar a fazer errado e vai achar que tá certo. É, é verdade. Assim. Tem que aprender no modo certo. Pode até fazer errado depois. Viu? Mas tu tem que saber fazer direito. Isso aí. Todo mundo erra isso no Steel Frame. Bate! Tata. olha, eu vou te dizer. Isso você não tem noção do que, que é. Menino, misericórdia, viu? Tô com o povo aqui na obra, eles me eu confirmo. O que, que é? Começar errado. Como é que você começa errado? Vou te dizer. E eu vou te dizer por quê? Eu tenho obra em todo o Brasil. Já fiz obra em tudo quanto é canto, com tudo quanto é tipo de profissional. E tem profissional profissional. Se você não conhece, eu Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E tô aqui pra falar pra você como é que você não comete esse erro. Como diz o Jurandi que tá aqui perto de mim, né, Jurandir? Isso aí. É não vamos começar errado. Como é que você começa errado? Sem projeto. O ele é um sistema industrializado, ele é um sistema pré-fabricado. Ele é um sistema que tem materiais modulares. Você vai fazer tudo isso sem projeto, da maneira artesanal? Não. Não. Você tem que... Você tem que ter você tem que ter um planejamento. Por quê? Você conecta errado as peças, você fura errado as peças, você parafusa errado elas. E aí vai de um erro muito comum que as pessoas ficam... E tem mania, tá? Isso é da alvenaria de faz, refaz, faz, refaz, faz, refaz. No steel frame a gente não tem margem pra isso. Uma obra eficiente, ela tem que ser uma obra que se a gente faz apenas uma vez. Faz certo. Pega e faz certo. Então comece sempre com um projeto, veja quais são as placas, Use as placas nos lugares certos, use os parafusos do espaçamento certo, use os parafusos corretos. No Steel Frame a gente tem diversos tipos de parafuso. E tudo isso tem que estar tá muito bem indicado no projeto. As pessoas acreditam que projeto é uma coisa cara, que não vale a pena. Cara, o projeto te traz uma otimização, cara, uma velocidade, uma economia de material, um controle de qualidade muito grande. É verdade. Então, no fundo, no fundo, no fundo mesmo, o erro que a gente vem das antigas é construir sem projeto, construir sem controle, construir sem planejamento. Não cometer esse erro. Não é porque você já tá num sistema industrializado que você vai cortar essas etapas. Elas vão sempre existir e você precisa ter ciência delas. Coloque em prática tudo que o sistema pode te entregar. A industrialização, os processos, a garantia. Tudo isso você pode ter, se você começar no começo corretamente. <risos> Isso é muito importante. Agora uma coisa que você pode fazer também que vai te trazer muita eficiência. O que que é? É a primeira, se inscreve aqui no canal, tem mais de 500 vídeos. Segundo, você vai entrar na minha lista VIP do Whatsapp, em que a gente toda hora avisa sobre os artigos de blog, sobre vídeos novos, a gente tá até conteúdos exclusivos e pode falar diretamente comigo. A gente tem a Joana lá atendendo, que fala com todo mundo. E já temos já, a gente dá com um pau, Eu Nem sei mais quantas pessoas são, tô perdido. E isso é muito importante pra você. Outra coisa que você pode fazer também, começar começa corretamente. Você já tá no mercado? Você conhece tudo que o sistema oferece? Você já sabe sabe alavancar suas vendas? Você já sabe alavancar seu negócio? Você já sabe se diferenciar para não concorrer mais com o preço metro quadrado? Se você não sabe, eu vou te mostrar como. O Bundo Steel Frame é um curso online 100% desenvolvido para você saber como se diferenciar no mercado, como fechar obras, alavancar os seus negócios, conseguir fechar obras com um preço melhor até. Chega de ficar concorrendo, dando desconto para poder fechar. Mostra o seu valor, mostra o que você entende, mostra o seu diferencial, torne-se referência na sua região. E tudo isso eu mostro para você como no Bundo Steel Frame. Meu mais novo curso online que está disponível aqui embaixo é só você clicar no link agora é vem cá gerande me conta aí não mas a gente ter que começar a recordar alguma coisa né porque tem muita ah. coisa tem muita coisa oi não sei não fixar ele direito na base do, do radier um dos erros ah. é, não sei cortar ele no lado errado Cortelho do lado errado? Não é. Tem, é, porque tem uma posição de, de, de furar o furo de quando isso, as coisas. Ah, é furar é verdade. Lembra? Furar do lado errado, é verdade. Ah lá, que nem já vem furado. É isso. Se você furar o contrário, não, não dá certo. Não, não Se dá condena certo. Condendo o perfil. Condendo o perfil. É um dos erros. Ah. Não parafusar direito, não fiz. Não parafusar ele. direito é, é, é um complicado. Erro grave. É um erro grave, é verdade. Lembra? É verdade. Sim. E ele sempre trabalha na forma certa, né? Não, não, não trabalhar, sei lá. No modo errado, tem uns modos errados, que só a gente olhando, né? <risos> eu vejo que tem um erro meio grave, né? Tem, tem sim. Tem sim. Mas eu aprendi certo, A Almi sempre falava, tem ah. que aprender certo para não fazer errado depois. É isso Se aí. Se tu aprender errado, tu vai começar a fazer errado e vai achar que tá certo. Né? É verdade. Assim, tem que aprender no modo certo, pode até fazer errado depois, Viu? mas tu tem que saber fazer direito. Isso aí, eu sou jurante. E ainda tem outra, né? Não lê o projeto direito na hora de montar e tu verticaliza o painel, tudo errado. Também, também. Isso aí, isso aí. Depois <risos> tem que estar tá mudando, quebrando, não sei, cortando. Pois é. Tudo isso é... Eu acho que tem que ter um projeto, né? Desde o começo. Pra tudo é um isso quadrado. aí. Já vem tudo por escala. Já vem tudo por escala. Os furos. Tudo. Né? Tem sim. Uma coisa que... Show. aí. Vamos lá?